Olá, como você pode ver eu estou com o Premiere aberto Então eu vou, o que eu vou mostrar hoje para vocês é algum algumas das ferramentas menos usadas Ou porque elas foram esquecidas, ou porque elas são novas e muita gente não conhece ainda Mas são coisas bem úteis dentro do Premiere Então a primeira coisa que eu vou falar então é sobre o Media Browser o Media Browser é uma opção muito importante dentro do Premiere Principalmente dependendo do tipo de arquivo que você usa Então para começo de conversa Ele de cara você pode ver que ele parece com um Explorer Ele tem meio que a cara do Bridge né? Para quem não conhece ainda o Adobe Bridge Vale dar uma olhada nele Então ele é um navegador mais avançado Então o que eu tenho aqui dentro A primeira coisa que eu vejo aqui é a opção de favoritos então eu tenho como favoritar uma pasta, fazendo como? Eu seleciono a pasta que eu quero, então no meu caso aqui, eu fui dentro do meu usuário, documentos, clico com o botão direito, e ele me dá a opção de adicionar a favoritos. Uma vez adicionado a favoritos, toda vez que eu precisar voltar nessa pasta, eu só preciso clicar nela, e eu consigo ver os arquivos que eu tenho dentro dessa pasta. Então, obviamente, ele vai me mostrar os arquivos compatíveis com o Premiere, e daqui eu posso direto importar, Dentro do, do meu projeto Uma das vantagens De usar o Media Browser É que por exemplo Eu tenho como Dar um scroll no vídeo Ou seja, eu tenho que dar um preview do meu vídeo Sem precisar uh, Acessar o vídeo diretamente Então o que eu quero mostrar aqui Eu vou puxar um arquivo Do meu desktop Você vê que eu não botei meu desktop como favoritos Então eu tenho que voltar aqui dentro eu quero pegar esse vídeo aqui então, então o que eu posso fazer é, eu posso arrastar ele para o meu source, ele vai ficar aqui no source, e ele fica no source apenas, repare que ele não apareceu na pasta de projetos. O que eu poderia fazer nesse caso agora é pegar daqui para cá, ele vai para a minha aba de projeto, ou do, direto do Media Browser, eu posso clicar com o botão direito e pedir para ele importar, então ele não vai para o source, ele vai direto para a aba de projeto. Para poder mostrar isso, eu vou então agora nos meus documentos. Vou procurar aqui uma pasta. E repara aqui, eu tenho aqui dentro também projetos do Premiere. Eu tenho, então ele me mostra não só arquivos de áudio e vídeo ou imagens, como arquivos do Premiere. Repara o que eu vou fazer agora. Eu vou abrir aqui a pasta de documentos. E repara que eu não estou vendo nesse modo, eu estou olhando por aqui agora. Quando eu clico no documento de Premiere... O que ele faz é, ele entra nesse documento, me mostra as pastas que tem lá dentro, e dentro das pastas do documento, ele me mostra não só as sequências, como os arquivos que foram usados. Ou seja, eu posso não só daqui direto do Media Browser importar um arquivo, de, um projeto de Premiere dentro de outro projeto, como eu posso acessar esse projeto, procurar mídias que foram usadas dentro dele, e uma vez que esses arquivos ainda estejam disponíveis, eu posso trazer para o meu projeto atual então repara que eu dei um importe no momento que eu dei importe ele jogou aqui dentro a próxima coisa que eu vou fazer é, impor, é criar uma sequência usando esse arquivo aqui repara que esse arquivo ele é um arquivo de 4k então a forma mais rápida que tenho de criar uma timeline usando esse arquivo completo é trazer ele para a aba de timeline soltando aqui dentro ele cria para mim a timeline com o vídeo que eu criei digamos que eu queira agora então pegar esse segundo vídeo se eu aplicar um efeito agora isso no, no, no novo Premiere se eu clicar no meu vídeo duas vezes ele for para o Source e eu aplicar um efeito esse efeito vai ficar no vídeo inteiro ou seja, se eu abrir esse vídeo aqui agora e for na aba de efeitos repare que eu abri esse vídeo na aba de efeitos e ele está dentro da minha, do meu projeto chamado GoPro. Eu estou no, no meu projeto chamado Rough Cut. De, deixa eu alterar o nome dessa sequência. Só para não ficar muito confuso. Então, eu dentro, dentro da minha sequência, estou vendo esse clipe. E é para que esse clipe não tem efeito nenhum aqui de vídeo. Porque foi aplicado o que a gente chama agora de efeito mestre. Então, eu poderia aplicar novos efeitos aqui. E uma vez aplicado esse efeito, em qualquer corte que eu botar... Dessa minha sequência original Ele vai ficar na minha tela Então passando para a próxima etapa Já usando esse exemplo aqui do meu vídeo ficou pequeno Então como eu mostrei inicialmente Esse vídeo original tem 3K Ou é, tem 4K E esse meu vídeo final Ele é um vídeo HD Se eu quiser botar esse vídeo aqui Do mesmo tamanho do outro sem perder muito tempo Eu vou deixar aqui a abertada de Motion só para você comparar ver o que está acontecendo e o normal seria o que? eu pegar meu scale não é isso? e aumentar o scale até chegar no tamanho proporcional do meu vídeo com isso eu perco tempo e eu não fico sabendo exatamente o tamanho exato a forma mais simples que tem é eu clico com o botão direito na minha mídia e eu tenho agora opções uma que chama scale to frame size e a segunda set to frame size então vamos lá scale to frame size quando eu selecionar ele ele põe a minha imagem do tamanho da minha tela, mas repara, o meu Scale não alterou. Então ele está fazendo isso também no segundo plano. Vou desfazer, vou clicar de novo, e agora eu pedi Set to Frame Size. Quando eu dou Set to Frame Size, ele botou o tamanho certo, só que agora o meu Scale está em 300%. No que isso altera? Altera que se eu precisar fazer alguma modificação agora, e eu quiser botar ele maior para dar um zoom, eu tenho que passar para os números meio estranhos. Né? Então, assim, a minha imagem subiu apenas 70%, olha, subiu apenas 77 pontos, mas está o número 377. Então, né, pode ficar estranho isso. Então, nesse momento, para mim, a melhor solução é eu dou o scale to frame size, ele fica na tela cheia, mas o meu scale continua em 100. Então, se eu aumentar aqui de novo, agora na mão ele fica um valor muito mais, né, um valor que faz muito mais sentido visualmente. E obviamente se eu botar menor que 100%, ele fica reduzido. E sempre, sempre que eu alterar aqui, se eu, se eu mexer de novo, né, repara que ele voltou para o skate of frame size, se eu clicar no Set of frame size, ele volta para o 300 e fica no tamanho original que estava. Focando aqui agora então apenas na, na timeline, o que eu quero mostrar é o seguinte. Você tem como customizar esses botões que aparecem tanto na, na track de vídeo, quanto na track de áudio. Então com o botão direito, ele me dá a opção de customizar para ambas as tracks. E o que eu posso fazer agora é, então, uma vez clicando em customizar, eu tenho como selecionar os itens que eu quero na minha na minha track, isso funciona da mesma forma para cá também, então se eu clicar no mais eu tenho como customizar esses botões aqui de dentro então para minha track de áudio por exemplo se você usa muito keyframe você tem um botão keyframe aqui dentro, se você costuma usar muito o voice over você pode botar aqui dentro se você costuma, uh, se você, aliás, se você gosta de ter o track meter, ou seja, essa ferramenta aqui dentro da sua track, você pode ter também e você também, obviamente, pode subtrair itens ou somar itens para essa tua uh, pra essa, pra, pra track. E você tem como salvar esses presets aqui dentro também. Então, essa dica, eu acho uma dica importante para poder otimizar o seu fluxo de trabalho. Se você tem dificuldade de decorar os atalhos... Muita gente acaba vindo por aqui dentro, porque é a forma, a forma mais fácil de achar, né, então vai em Help e Keyboard. Mas o ruim desse, desse aqui é que ele vai te levar para um site de internet. A forma interativa e a forma mais fácil que tem de decorar ou de conhecer os atalhos é usando dentro das preferências. Então se eu for em Preferências aqui dentro, né? ou seja, para quem está com o Mac, vai na aba de Premiere e eu tenho aqui Keyboard Shortcuts. Dentro de Keyboard Shortcuts, eu tenho a lista de todos os atalhos usados no Premiere. E a diferença é que, por exemplo, se eu quiser descobrir como faz um Trim, eu seleciono Trim, e ele vai me dar aqui todos os atalhos relacionados a essa palavra. Então, se eu, quero, se eu digitar, por exemplo, Effect, ou apenas uma parte da palavra, ele vai me listar todos os atalhos relacionados aos efeitos. Então, dessa forma, é muito mais fácil de você poder visualizar e aprender os atalhos e como último recurso eu vou botar aqui de novo um vídeo aqui dentro aliás vou botar esse vídeo menor, para poder usar menos da minha, da minha, do meu processamento e repara que como eu botei um vídeo pequeno dentro dessa timeline enorme ele está me dando a opção aqui, né? ele está me perguntando se eu quero alterar os settings do projeto. Eu não vou dizer, no caso, que eu não quero alterar porque não vai fazer diferença para mim. Então, uma vez com o, meu, com o meu vídeo aqui dentro e já na minha timeline, o que eu quero mostrar é o seguinte, eu vou dar um zoom aqui do meu vídeo e digamos que eu tenha markers. Né? Quem está acostumado com a edição usa muito marker, porque o marker te ajuda a ou marcar o tempo, ou marcar algum evento no seu clipe para você poder ou fazer um corte, ou voltar mais tarde, e por aí vai. Mas o problema é, digamos que eu queira, eu, digamos que eu faça um corte no meu vídeo aqui, e faça um outro corte no meu vídeo aqui. O que acontecia antigamente era, eu não tinha essa opção aqui marcada, repara que o meu eu já deixei como padrão. Eu, então, sem ter essa opção marcada, o que acontece é, se eu deletar um trecho do meu vídeo, e colar de novo, Repara que os meus markers, eles não andaram Então repara aqui, antes e depois Certo? Vou, desfazer, vou fazer aqui de novo o corte Então cortei Vou apagar, fazer bem devagar E repara que eu tenho um marker aqui E tem esse marker que está aqui, ó, em 10.2 Quando eu vim aqui dentro deletar o gap Esse meu marker continua onde estava Então vou desfazer de novo Vou deixar o corte onde está. Vou habilitar a opção de Ripple. E quando eu deletar aqui agora o meu clipe. Então eu deletei. Vou apagar o buraco. Quando apagar o buraco, olha o que aconteceu. O meu marker que estava em 10.2. Foi para a posição 10.1. E o marker que estava aqui em 10.1.8. Como eu tinha vídeo aqui dentro. E esse vídeo não existe mais. O que ele fez foi. Ele simplesmente deixou ali dentro. Então agora eu tenho como fazer o meu marker. Seguir o meu vídeo, ou seja, eu não perco mais o ponto onde estava a minha edição lembrando então como último passo, é na opção de exportar como mídia ele hoje em dia leva para o Media Encoder, é muito mais rápido e eu vou estar tá fazendo um um vídeo especial sobre o Media Encoder, tentando detalhar todos os, os botões, todos os, os passos para você conseguir exportar o vídeo, e, ou pelo menos entender uh, as melhores configurações para o seu caso, né, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Espero que você tenha entendido tudo. Uma última dica que eu vou passar aqui rapidinho, que eu esqueci de falar, sobre os presets. Então nos efeitos também tem como salvar efeitos com preset. Então não se assuste com isso. Eu vou apagar aqui dentro, preset. Então repara que eu criei meus próprios presets usando a configuração, usando modificação que eu fiz aqui dentro do meu vídeo. Então você pode modificar esses parâmetros, clicar com o botão direito e pedir para salvar como um preset seu. Então todas essas configurações aqui dentro vão ser salvas como uma opção sua. Ou seja, se você fizer tarefas muito repetitivas, que é o meu caso, de diminuir o tamanho de arquivo, diminuir o tamanho de vídeo, ou mudar a posição ou fazer, por exemplo, diferença de opacidade, você pode criar um preset para isso, então fica muito mais rápido de você fazer as próximas edições. Então com isso eu termino aqui, foram quase 10 dicas de como otimizar o seu dia a dia usando o Premiere. Espero que você tenha gostado, compartilhe o vídeo, e obrigado por assistir, até a próxima.